Olá! Começa agora o ruído da redação desta segunda-feira. A campanha eleitoral, mais uma vez, fez o clima esquentar na política da Paraíba. Sem papas na língua, o governador Ricardo Coutinho mandou o candidato Lucélio Cartacho, do PV, estudar mais o Estado para não passar vergonha durante os discursos de campanha. A resposta veio depois de Lucélio fazer críticas à segurança pública. Ricardo rebateu dizendo que o problema é de âmbito nacional e que não é exclusividade aqui da Paraíba. Já a Prefeitura de Cajazeiras foi citada por um dos relatores da Operação Cidade Luz. Em uma conversa por aplicativos de mensagens, o empresário Arthur Castro revelou que um esquema semelhante ao da Prefeitura de Patos estaria fechado para Cajazeiras. E o blog do Gordinho fez uma análise do perfil dos candidatos que disputam cargos públicos este ano. Segundo os dados disponibilizados pelo TCE, apenas 31% das candidaturas são de mulheres. Outro dado interessante é que quase metade dos candidatos tem ensino superior completo. Essa análise completa você confere no blog do gordinho.com.br. Até mais!